Olá, Graça e Paz! Nesta semana, tanto no calendário judaico como no calendário cristão, celebra-se a Páscoa. Para muitos até se entende que essa é uma semana santa, porque antecede a semana da Páscoa. E eu gostaria de convidar você para investir um pouquinho do seu tempo e aprendermos o que significa esse tempo chamado Páscoa. Porque para nós, cristões, discípulos de Jesus, acreditamos que não somente importa celebrarmos, mas celebrarmos dentro de um entendimento. Então faz assim, fica mais um pouquinho comigo, e eu tenho certeza que muito Deus acrescentará em nossas vidas em nome de Jesus. <risos> Para nós, Páscoa, no hebraico, significa psá, que significa passar por cima, ou passar, ou saltar. Traz uma referência bíblica no livro de Êxodo, quando o povo de Deus estava aprisionado pelo povo do Egito. Chega o um momento que Deus vê a aflição desse povo e oferece, promete uma terra, promete a libertação. Mas para que isso viesse a acontecer, era necessário sacrificar um cordeiro, pegando seu sangue e passando nos umbrais da sua casa. Porque naquele dia o anjo da morte visitaria-os. E toda a casa que tivesse selada, marcada por esse sangue, estaria liberta do Espírito da Morte. Eis do capítulo 12, versículo 13, a palavra de Deus diz, O sangue vos será por sinal nas casas em que tiveres. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito Já no Novo Testamento Em Mateus capítulo 26, versículo 28 Jesus disse Isto é o meu sangue da nova aliança Que é derramado por muitos Para o perdão dos seus pecados Ou seja, Jesus se entregou na cruz Vertendo o seu sangue para uma nova aliança para um novo tempo, debaixo das promessas de Deus. E esse sangue, uma vez aceitado por nós, cristões, a palavra de Deus diz que ele vem para nos purificar, para nos isentar do Espírito da Morte. Já em Hebreus 9,14, a palavra de Deus diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo seu Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, Imaculado de Deus, para purificar a nossa consciência das obras mortas para servir a Deus. Ou seja, quando nós vivemos essa semana chamada a Semana Santa, na verdade não é a semana que se santifica, mas Deus nos santifica isento de uma consciência da morte, isento do Espírito da morte com o propósito de servir ao Senhor. E infelizmente aquilo que nós vemos é que o costume, a tradição, fez-nos esquecer daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é o significado desse tempo da Páscoa. O desejo carnal nos levou a ter um desejo consumidor, um desejo aonde substituiu os elementos da Páscoa e logo, logo a gente vai estar falando realmente sobre os elementos do significado da verdadeira Páscoa, mas tudo com o um objetivo para nos afastar, para nos desentar daquilo que o Senhor um dia conquistou na cruz através do seu sangue. Por isso que eu citava, celebrar a Páscoa deve ser celebrado dentro de um entendimento. Não que seja pecado comer chocolate, não que seja pecado trocar presentes, mas que nesse dia, que quando nós celebrarmos a Páscoa, sentarmos em uma mesa, compartilharmos no alimento, cearmos ao Senhor, a gente possa fazer isso dentro do entendimento. Cristo se entregou na cruz, vertendo o seu sangue para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Então faz assim, celebre a Páscoa, mas celebre a Cristo, porque Ele vive. E se nós vivemos, se nós temos a vida, se nós temos a libertação, se nós temos a oportunidade de ser perdoado dos nossos erros, dos nossos pecados... Celebre a Cristo, porque se hoje nós temos a vida, se hoje nós podemos viver, se hoje nós podemos ter a certeza da salvação, é porque Cristo conquistou isso na cruz por mim e por você. Então faz assim, celebre a Cristo, celebre a vida, celebre o amor que Ele tem para cada um de nós. E eu tenho certeza que a graça... E o favor do Senhor te alcançará. Assim como um dia ele libertou o seu povo, ele quer trazer a libertação sobre as nossas vidas também. Deus te abençoe, celebre a Páscoa, mas celebre o Cordeiro Pascual chamado Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Fica com Deus em nome de Jesus.